Bora começar a semana de olho no Bitcoin, que fez um fechamento mensal muito bullish. A gente vai dar uma olhada aqui, os alvos para o Bitcoin. Nesse mês, a gente continuar com essa tendência de alta, vamos falar sobre o mercado em geral. E no final, que eu vou comentar para vocês sobre um nicho de altcoins que eu estou extremamente bullish. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que esse fechamento mensal foi bem interessante e bullish, então não se esqueçam, se estão acompanhando o canal há mais tempo, deixe aquele like para apoiar, isso aqui é muito importante, também participem aí, claro, do grupo Telegram, são mais de 13 mil pessoas, e se você quiser saber aqui as corretoras que estão com promoções e bônus, vou deixar todos os links aqui abaixo, ferramentas, tudo que eu uso pessoal, está aqui embaixo, manter essa manter essa página aqui atualizada para vocês, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui de olho no Bitcoin, porque esse fechamento aqui foi muito muito interessante tá o fechamento do mês aqui ó a gente fechou então esse mês aqui de outubro né que o fechamento foi na casa dos 61.359 mil dólares aqui tá no gráfico da Bitstamp então nos últimos fechamentos aqui pessoal o máximo que tinha chegado aqui foi nos 57.700 aqui no mês de abril então a gente começou a fazer aqui já esse mês muito bem tá realmente começando aqui agora Uh, fechou o mês de outubro muito bem, então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora, o que a gente pode esperar, tá, então é o seguinte, o que eu estou de olho aqui agora, é o seguinte pessoal, alvos aqui do CPR, do CPR, tá, estou olhando aqui os alvos mensais para esse mês, que são esses alvos que eu coloquei aqui do lado, tá? aqui do lado tem o pivô centrais, que são as regiões suporte, que a gente vai dar uma olhadinha aqui daqui a pouquinho, tá? E tem esses alvos aqui que são as regiões R1, R2 e R3 desse mês, pessoal. Olha só esses alvos aqui agora. O CPR é um indicador de leading, né? Que mostra pra gente onde para onde a gente pode ir aí com o preço, tá bom? Então, é um cálculo que é feito aí. Eu tenho que até fazer um vídeo pra vocês. Eu tô prometi fazer esse vídeo aqui, tô bem enrolado, pessoal, tá? Mas não tem muito mistério, você pode... Inclusive, pesquisar no Google como funciona aí pivôs, tá? Então aqui mostra pra gente alvos interessantes de suporte e resistência aqui para o preço também, tá? Então, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora? Tá? Tem esses alvos do CPR, né? E também, pessoal, aqui ó, a gente pode olhar aqui, agora a gente fazer um pivô de alta aqui com o Bitcoin, tá? fazendo esse pivôzinho de alta. O ideal é que romper essa região aqui dos... Né, de fato, conseguir romper a região dos 64.800 dólares. Mas a gente pode olhar também aqui essa extensão Fibonacci, tá? Então, eu já mostrei para vocês aqui no outro vídeo sobre isso. Então, aqui, extensão Fibonacci, pessoal, fundo, ó, Bitcoin que fez lá na região dos 3.800 dólares, mais ou menos, aqui, ó. até esse topo, essa pernada toda aqui. Então a gente pode ver aqui agora, puxando aqui essa retração, a gente pode ver que esses são aqui alvos interessantes para ficar de olho para o Bitcoin, pessoal. Que é 100% de extensão Fibonacci. Ou seja, o Bitcoin repetir essa pernada que ele fez aqui agora, né? repetir de novo, ele iria para casa aqui, ó, dos quase 90 mil dólares, pessoal. 89 mil aqui, obviamente, ia é acertar certo e botar certinho aqui, tá? No gráfico. como é, consigo você fazer com calma aqui. Mas estaria na casa aqui dos 90 mil dólares. Ah, tá, esses, esse, esse alvo aqui pra mim que, que acho que o Bitcoin poderia buscar aí, tá provavelmente até nesse mês aqui de novembro tá bom, pessoal? Junto com esses alvos aqui do CPR mensal também tá, regiões aqui do, do R1, R2 e R3 tá, então fique de olho, então esses são os alvos que eu tô olhando aqui agora, então isso significa, pessoal que aqui, ó um alvo que o Bitcoin costuma buscar muito aqui, a região do 1.68, está aqui nessa região dos 130 mil dólares, tá? Pode parecer loucura aqui, mas isso aqui é algo que o Bitcoin poderia buscar aí lá para meados de dezembro, tá pessoal? Não dá para duvidar do Bitcoin porque a coisa pode ficar é, bem, bem bullish ainda mais com todos os problemas que a gente está vendo aí no mundo. Inflação, está é, é, bem complicado mesmo para quem não está com o Bitcoin na carteira, tá pessoal? Então, vamos olhar aqui agora. O que, que eu estou de olho aqui mais no curto prazo? Vamos puxar primeiro o gráfico diário para dar uma olhadinha que a gente pode ver. Vamos, cada tempo gráfico que vamos dar uma olhada. Primeiro semanal aqui, pessoal, tá? Semanal, aqui está um pouquinho o Bitcoin pegando suporte, inclusive aqui nessa região dos, dos pivôs centrais, tá? Pegou um suporte aqui agora, né? Então, aqui está interessante... Mas esses candles aqui estão mostrando aqui um pouco de indecisão do mercado, tá? A gente pode ver que tem um doji aqui também no semanal, enfim, tá um pouquinho de decisão no mercado nesse momento, pessoal. Tá? A análise técnica que mostra pra gente tem até uh, tá mais bullish, mas o sentimento aqui está bem complicado. E, na verdade, o motivo do Bitcoin, pessoal, já não ter subido disparado de preço, na minha opinião, é realmente a manipulação aí dos mercados futuros, tá? Se não, se não existisse mercados futuros, Bitcoin, para mim, o Bitcoin teria muito mais é, com certeza aí o... O preço do Bitcoin estaria nas alturas, né? nas alturas, pessoal. mas infelizmente, como ele é muito manipulado pelas baleias, enfim, no né? mercado futuros, então é um pouquinho complicado do preço agora que se mover tão fácil. tá? Então a gente está numa região complicada, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a, a, a, análise, a análise de sentimento também, para a gente poder, poder ver o que está que acontecendo. Tá, mas essas regiões aqui interessantes de uh, suporte que eu tô olhando aqui até a região de 55 mil dólares, pessoal, é a região de suporte bom pro Bitcoin, tá, mas eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo a região aqui dos 58 mil, que a coisa pode ficar um pouquinho complicada e dramática, tá bom? também vale a pena aqui ó além desses, desses alvos que eu mostrei para vocês também o alvo aqui mais de, mais de longo prazo pessoal médio né? médio longo prazo a gente pode também olhar aqui esses alvos aqui ó, dessa extensão fibonacci dessa extensão fibonacci aqui ó tá então essa dessa pernada aqui a gente pode puxar aqui agora e ver quais são os alvos aqui do bitcoin inclusive aqui mostrando ó, que essa região dos 58 mil 58 mil aqui, 600 dólares mais ou menos ó essa região é uma região importante de suporte a gente segurar tá deixa eu ver se puxei certinho aqui essa extensão está bem, acho que está certinho, tá? Então, acho que você poderia até puxar aqui dessa região aqui, tá? Mas, enfim, acho que puxar aqui também. A gente pode ver que essa região aqui dos... Essa região que o tem aqui, ó, 58 mil e dólares, mais ou menos, pessoal, tá? Seria uma região interessante de suporte. Vamos mudar para o gráfico diário, fica mais fácil a gente ver, ó. Tá? Ó, inclusive, aqui a gente fechou, ó, o fechamento foi exatamente nessa região aqui no diário, ó. 58 mil... 58 mil e dólares aqui né então se a gente perder essa região aqui dos 58.270 mil e dólares pessoal a gente poderia ver o Bitcoin testar essa outra região aqui de nível de da, da Ascensão Fibonacci tá que seria aqui a região de 54.285 dólares para mim seria o melhor suporte para o Bitcoin pessoal o melhor suporte seria esse aqui né? nessa região que estaria abaixo aqui da última da última das linhas aqui do, do, dos pivôs centrais aqui do cpr tá então, para mim aqui, realmente seria importantíssimo a gente ficar aqui na região, acima da região de 58.270 dólares, tá? Senão a coisa pode ficar feia, a gente buscar o 54, e, e essa região aqui de 54, se não me engano, vou até puxar aqui o, o... Vamos puxar o aqui o Fibonacci para dar uma olhada, ó. Desse fundo aqui até esse topo. A região de 57, pessoal, seria a região de 50% aqui de... dessa... dessa mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui. desculpa, 50, 55 que eu falei, né? Então, aqui, ó, essa região, de, aqui, ó, 55, 55 mil dólares seria essa região aqui, 54 mil dólares, desculpa, seria essa região aqui de 50% de a retração Fibonacci, tá bom? Então, se a gente perder a região dos 58 mil e 300 dólares, a gente pode buscar a região dos 54 mil dólares, tá, pessoal? Então, isso aqui... É a que eu estou de olho aqui agora no curto prazo, então esses aqui são os alvos mais para baixo que eu estou olhando para o Bitcoin, tá bom? Se a gente conseguir, vamos olhar aqui os alvos para cima aqui agora, ó. se a gente conseguir puxar o gráfico de uma hora, dá uma olhadinha rápida, rápida aqui, se a gente conseguir, pessoal, aqui ó, no gráfico de uma hora que eu estou vendo aqui, ó, a gente tem essa, essa, essa, essa, essa, essa cunha descendente aqui para o Bitcoin, tá? que, que a gente acabou rompendo para cima né? com volume, que eu comentei para vocês no último vídeo sobre isso, né? Uh, o Bitcoin que ele fez, pegou até um suporte, teve, teve um reteste aqui nessa região que eu falei para vocês no último vídeo. Ele teve uma subida de preço, não conseguiu ficar aqui e fez um fundo mais abaixo, tá? Então... Aqui agora, pessoal, ele está testando essa linha aqui, essa linha que era uma, uma resistência, virou aqui agora um suporte, tá? Mas com esse fakeout que a gente teve aqui agora nessa região, eu estou de olho nessa linha de tendência aqui também, tá? Essa linha aqui uh, mais clara aqui, ó, tá? Estou de olho aqui agora. Se a gente romper essa linha para cima, ficar acima aqui, ó, acima dos 63 mil dólares mais ou menos, pessoal, tá? Daí eu vou começar a ficar bastante uh, uh, bullish aqui mesmo com o Bitcoin no curto prazo, tá? Até então aqui estou um pouco, assim, ansioso porque se a gente não conseguir romper isso aqui, pessoal, a gente pode começar a testar regiões mais abaixo, e eu não queria ver o Bitcoin perdendo essa região aqui, essa região de 58 mil aqui, 58.300 dólares, está exatamente aqui, ó, esse fundo, eu não queria ver o Bitcoin perdendo, tá? É, mas, enfim, a análise técnica aqui mostra para mim que se a gente romper essa região de 63, a gente pode ver, começar a ver o Bitcoin, pelo menos testar aqui né, o topo lá de abril, que seria a região aqui de 64 mil e dólares, mais ou menos, essa região aqui que a gente poderia testar. Beleza? Mas se a gente não conseguir fazer isso, pessoal, a gente pode buscar pelo menos aqui a região dos 59.300 e testar aqui a região dos 58.300, e, e 58 tá, pessoal? O que, que eu tô um pouco aqui... Uh, por eu tô um pouco aqui, um, uh, um, pouco um pé atrás com o Bitcoin, pessoal, por alguns motivos, tá? A gente tem aqui né, indicadores de sentimento, como o Fear and Greed Index, que está na região de 74, que ganância nesse momento, tá? Não estamos em extrema ganância, mas estamos em ganância aqui nesse momento. E também, pessoal, a gente está com o long-short ratio aqui, que né, a gente tem muito mais long que short aqui. O mercado está, pessoal, alavancando aqui com muito contrato aberto. Tá? Isso aqui bota bastante risco, na minha opinião. Então, por isso, eu estou aqui com um pouquinho com, uh, com o pé aqui um pouco atrás com o Bitcoin. Tá? Não estou muito... Uh, o mercado está bem arriscado, na minha opinião. Esticado com o preço, arriscado. Então, eu estou bem cauteloso aqui nesse momento para não sair alavancando que nem maluco. Tá? Por favor, não façam isso, porque eu acho que tem chance aí de ter correção para o Bitcoin tá é, assim para mim aí, enquanto a gente não ficar acima da região de 63 mil dólares pessoal acho que vai ser bem difícil aí a gente uh, ficar mais animado tá eu Gostaria de ver o Bitcoin subindo aqui na verdade tá melhor cenário na minha opinião seria ver o Bitcoin subindo e a gente ver esses indicadores aqui começando a melhorar tá ou seja cair a quantidade de, de, de... De longs aqui, tá? A gente tem uma redução de longs forte aqui. O mercado ficar um pouquinho, né? O sentimento ficar mais bearish com o Bitcoin. Imagina que vai ter correção e a gente continuar subindo, tá? Isso seria é o melhor cenário possível. Mas nesse momento aqui tá, tá tem bastante risco, na minha opinião. Por isso eu não tô aqui. Uh, muito interessado em entrar a operação de long nesse momento, tá bom? Então é isso, pessoal. É isso que eu quis dizer pra vocês aqui aqui agora. Então, assim, em relação ao Bitcoin, basicamente é isso que eu quis dizer pra vocês, tá, pessoal? Não sei o que mais falar aqui, tá? Eu acho que não, deve, não adianta complicar muito a análise. Aqui no diário também a gente pode ver o RSI, ó. A gente manteve aquele suporte que eu comentei pra vocês nos vídeos anteriores, tá? Esse suportezinho do RSI. Então acompanhem também, isso aqui é bem importante, ó. Tá? Então a gente ficando aqui agora no RSI acima dessa região de de 49 aqui do RSI, isso é bem interessante no diário, tá? Eu estou acompanhando aqui no gráfico, aqui no 4 horas, pessoal, a gente está aqui numa região né, neutra aqui do, do RSI, mas também testando uma região, uma, uma linha de resistência aqui do RSI também, tá? Essa linhazinha de resistência que eu estou acompanhando aqui também aqui agora. Então, se a gente romper aqui no, no, no 4 horas, romper essa região de 56... Aqui no RSI 57, idealmente a gente pode ficar aqui mais bullish. O Bitcoin poderia buscar regiões mais acima aqui também, tá? Pegar força, embalo para conseguir é, buscar, tá? Então, pessoal, basicamente eu tenho Bitcoin pra vocês. Vamos os 15 minutos rapidamente. É uma bandeirinha aqui também que eu acho que tá formando, ó. mas é complicadinho aqui no 15 minutos acompanhar essas bandeiras aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui não tem muita, não é muito garantido. Então, eu ficaria de olho aqui realmente a gente rompendo essa região aqui, ó, lá dos 63 mil dólares, esse topo anterior. Tá, a gente poderia ficar aqui uh, começar a ficar uh, digamos assim no curto prazo bullish com Bitcoin se os indicadores de sentimento melhorarem, tá? Porque aqui na situação que está tá um pouquinho complicado na minha opinião, beleza? Vamos olhar aqui rapidamente então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês também em relação à dominância. Eu comentei para vocês nos últimos vídeos sobre isso, ó. A dominância está aqui ainda numa tá, tá na região de suporte, que é região dos 43%, que eu comentei para vocês. Tá, então é um, é um suporte interessante. Que era uma, uma linha de suporte antiga, né? Bem antiga para a dominância aqui. Que a gente tá conseguindo ficar acima dela nesse momento, tá? Então, pessoal, com o Bitcoin aí uh, a qualquer momento podendo romper aí a região lá dos 65 mil dólares de novo, né? E com, com, a, com a expectativa toda aí que a gente tá tendo do mercado da inflação em, em geral, com a SP 500 aqui, inclusive, pessoal, a SP 500 aqui agora. Tá, né, rompeu o topo histórico anterior, está bullish demais aqui, a gente tem a Nasdaq que também rompendo, Nasdaq são as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, estão rompendo aqui também o topo anterior, tá? então está bem interessante, o índice do dólar está um pouquinho confuso aqui, tá não sabe para onde vai, enfim, então eu estou me guiando um pouco mais pela, pela SP500 Nasdaq aqui nesse momento, tá bom? então para mim é, o Bitcoin a minha expectativa para é o Bitcoin para o médio prazo, pessoal, tá? para o médio prazo de aqui, para as próximas semanas, aí, é a gente ter o uh, né? Bitcoin subindo de preço, tá? mas a gente poderia ter correções aqui agora para poder dar uma esfriada um pouco no mercado, né? liquidar um pouquinho de gente, aí, na minha opinião. E eu gostaria de entrar no Bitcoin quando eu ver aqui mais liquidação realmente desses, desses longs, fechando long fechando contrato, para poder me posicionar um pouco melhor com mais segurança. Tá? Essa aqui é a minha opinião no curto prazo. Também aconselho vocês a acompanharem... Aqui o Ethereum, tá? Porque o Ethereum dá, um, dá sinais interessantes pro Bitcoin, tá bom? Se o Ethereum romper a máxima histórica aqui, isso aqui pode ser um sinal que o Bitcoin vai buscar aqui vai subir forte, tá? Então, bem acompanhado aí que o Ethereum é um, é um indicador aí, né? Também leading pro. pro, pro para o Bitcoin, isso acontece direto aí, o Ethereum rompe primeiro, acaba subindo, depois o Bitcoin segue junto, tá? Então, eu conselho, eu conselho você acompanharem o Ethereum nessa casa aqui, ó, a casa dos 4.400 dólares mais ou menos, rompendo essa região, tá? Ficando acima, a gente pode dar um sinal interessante para o Bitcoin, pessoal. Agora, eu queria falar para vocês aqui só sobre um nicho de mercado, pessoal, um nicho de altcoins que eu estou extremamente bullish, tá? É, eu queria comentar para vocês isso aí, porque como você sabe muito bem, Deixa eu aguentar aqui minha tela um pouquinho. A gente teve aí essas notícias aí do, do Facebook sobre metaverso, pessoal, né? E é uma coisa que eu tô há bastante tempo olhando, estudando aí, inclusive um dos projetos que eu falei no meu canal sobre OVR, né? Eu comentei sobre esse projeto que, uh, que eu tava, assim, extremamente interessado em projetos desse tipo, né? infelizmente esse projeto ele teve uma questão lá com, com a forma que ele foi lançado a, a IBCO né, que é uma forma de, de fazer a ICO que para mim ele dá uma, uma pressão de venda no preço muito forte mas agora voltou a subir muito forte com essa notícia do Facebook então uma outra um outro nicho de altcoins que eu queria dizer para vocês que estou extremamente bullish inclusive aí né, há mais de um mês e meio eu estou em contato com o pessoal nos Estados Unidos que está interessado em desenvolver um jogo aí, que é, também é metaverso né? É esse nicho aqui de metaverso, né, pessoal, obviamente. Então, o Facebook aqui, eu vou mudar aqui a tela para a gente poder dar uma olhada. O Facebook, pessoal, tá aí, né, dando um up muito forte aqui para esse mercado de metaverso para criptomoedas, tá? para o mercado de... Uh, de cripto também, tá? Então vários projetos que subiram muito forte essa semana aí, né, com essa notícia do Facebook. Pode ver aqui como mana aqui, The Central Decentraland subiu 300%, tá? Que tem um já tem uma capitalização de mercado muito alta, subiu aqui cerca de 300%. Aqui o projeto que eu comentei no canal também sobre o OVR, Tá aqui, ó, subiu 142% aqui nos últimos sete dias, tá? E vários projetos estão subindo muito forte aqui, tá? Alguns, alguns deles eu não conheço aqui, mas estou olhando todos esses, todos esses projetos aqui porque é algo que, na minha opinião, pode ser bem interessante. Aqui Star Atlas também, que é um jogo interessante, ó. Tá? Subiu aqui, na verdade, pouco, 10%. né? Mas uh, aqui o outro que eu conheço também Red o também interessante. é interessante. Aqui My, a, My Alice aqui também subiu um pouquinho, mas alguns projetos subiram muito forte aqui, como Starlink, né, uh, que são aqui Sandbox também, é um projeto clássico de, de, de metaverso. Então esse é um nicho de mercado que eu queria dizer para vocês, que vale a pena dar uma estudada, pessoal. Estou extremamente bullying isso aqui. Pode ser que até para esse, esse, esse bull market, pode ser que esse mercado aqui esteja um, um pouquinho cedo, tá? mas com o Facebook aí dando esse, todo esse up aí eu acho que pode ser um, um nicho bem interessante de ficar de olho tá DeFi Metaverso jogos aí porque isso é coisa que o, realmente pode ser uma aplicação é uma aplicação na minha opinião que vai ser bem uh, interessante pro o uh, mercado aí tá eu acho que vai mudar um pouco como os jogos funcionam hoje em dia né? Uh, por exemplo, eu sou uma pessoa que parei de jogar jogos há muito tempo atrás porque eu não via nada de interessante num jogo, né? de poder acumular alguma coisa de realmente longo prazo né? e esses jogos aqui agora estão dando essa oportunidade para as pessoas que gostam de jogar de poder é, construir algo, né? então você vai poder ter realmente ter ativos, né, lá no jogo, NFTs, então isso aqui muda realmente o cenário total aí, que até me coloca, me, me deixa interessado a poder voltar a jogar algum jogo desse tipo aqui, tá, então eu conselho vocês a derem uma olhada aí, nessas, nessas uh, altcoins aí de metaverso porque realmente, né, eu que uh, já tava interessado há bastante tempo, né, quando eu fiz o vídeo aqui sobre a OVR, eu me interessei muito sobre o projeto, inclusive entrei em contato com esse projeto aqui, o OVR, tá? eu entrei em contato com eles lá, isso foi em meados de abril, porque achei que é um, é um nicho muito interessante, agora o Facebook validou esse nicho, tá? Então pode ser bacana aí para a próxima temporada de altcoins, então fiquem de olho aí nesse, nesse mercado, beleza, pessoal? Então esse que eu queria dar para vocês, espero que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje, pessoal, foi uma análise mais rápida aí do Bitcoin, tá? Então a análise técnica aqui eu estou, de certa forma, uh, bullish aí, tá? Aguardando ver se o Bitcoin vai romper, região de 63 mil dólares. E se isso não acontecer, pessoal... Tá? para mim a gente pode ter liquidação desse pessoal do, dos longs para dar uma esfriada um pouquinho no mercado, para depois fazermos uma, uma próxima pernada, aí, tá bom? Então a análise de sentimento está um pouquinho mais bearish e amanhã aí vai ter o vídeo do professor Edgar Moraes sobre uh, análise on-chain, que vale muito a pena vocês uh, assistirem o vídeo, tá? porque vai mostrar para a gente algumas coisas interessantes que podem dar insights para a gente poder investir aí melhor, tá bom? Então a gente se vê amanhã para mais um vídeo, um abraço!